Olá a todos este é o seu canal só vendo, esse peixe assustou muita gente, peixe com o cara humana aparece em lago e assombra pescadores, aparição em lago na China assustou os que estavam passando pelo local, pescadores da região afirmaram se tratar de uma carpa com manchas, as pessoas acharam estranho esse peixe com a aparência de um rosto humano, não temos muitas informações sobre ele.